O Salão Shirley Novidade Nova Criatura apresenta... Serviços unissex de manicure, pedicure e cabeleireira. Resolva agora a solução dos seus problemas. Basta ligar no seguinte telefone... 0-OPERADORA-21-98609-5217 Tratar com Shirley Teixeira. Salão Shirley Novidade Nova Criatura a sua mudança, como uma nova criatura.